Sou tão triste porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram. Ah, já começou? Oi <risos> lá, gente! É... <coughs> Bom, meu nome é Chir Leitão. <risos> pra quem não me conhece, eu sou a máscara do cardápio. <risos> é, não vou perguntar se já comeu, mas tudo bem. <risos> Bom, gente, eu sou uma drag aqui de Belém do Pará. Faço parte do coletivo Noite Suja já há algum tempinho. Tenho uma carreira de atriz há 10 anos né? na minha companhia de teatro, que é a Companhia CNK de Cinco. Nos completamos agora 10 anos. E a pessoa que está por trás tem 24 anos de carreira de ator. <risos> já participei de alguns grupos de teatro, mas um grupo de teatro que o Adriano participou de forma bem intensiva e bem longa, né? Foram os Palhaços Trovadores. Lá foram quase 20 anos de atividade. É a idade de muita gente que bebe comigo na rua. <risos> <risos> Bom, enfim... A gente lá trabalhou muita coisa, né? Nos Palhaços Trovadores. Lá eu pude experimentar, não com eu. Com qual é o eu? Qual é o Adriano? Onde está o limite de Adriano e Leitrão nessa história, nessa conversa que a gente está tendo? Eu comecei a me montar como drag entender esse nome drag, há 10 anos atrás, da Companhia Cênica de Cínicos, como eu falei ainda agora há pouco. Nessa nossa companhia, nós pesquisamos e nós pudemos, com é, a habilidade, né de trabalhar e pesquisar a dramaticidade, a comédia, o riso, a improvisação, coisa que nós, no nosso grupo de teatro, já fazemos há muito tempo no nosso fazer artístico enquanto atores. Só que, cada um da nossa companhia trouxe um pouquinho da sua bagagem. Eu trouxe a palhaçaria, né? Eu já na época quando a gente começou a companhia cênica de circo, eu estava integrante da do, do grupo palhaços Salvagno. E lá a gente, lá, e eu trouxe essa essa essa minha experiência por palhaço, esse meu olhar de palhaço para as coisas, né? esse meu estado de palhaço. E um dia a gente estava brincando aqui de colocar uma roupa feminina, de passar um batom, de experimentar uma maquiagem, quando o Marcos olhou e disse assim. Isso aqui é drag, isso que a gente tá fazendo é drag Que é Tá doido? <risos> drag é um negócio Belíssimo, né? Aquele que a gente via na TV, né? Antes de tudo isso que se vê hoje, né? Só falando de 10 anos atrás Drag é um negócio belíssimo de boate Com muito brilho, com muita riqueza, muito glamour Bordado, maquiagem Mas não, isso é drag Tá Aí escolher algumas coisas e se desculpou enquanto fazia fazer drag E nós então vamos pesquisar o potencial da drag no teatro A potencialidade da drag no teatro Então nós começamos essa pesquisa Essa investigação Inclusive ah. neste espaço que eu estou agora Muito emocionante né? que que cair. Porque foi nesse espaço aqui Que tudo começou Foi nesse espaço aqui Que eu percebi, quanto Adriano Que foi aqui que o meu corpo de Chileitão Minha voz de Chileitão apareceu Num dia ainda sem nome Num ensaio, não tinha nome Não tinha... É, é, é, esse nome de apresentação, saímos daqui com fome, fomos malanchonete lanchonete, comer, aí a Esther chegou e ficamos a Esther, e disse, Esther, vem um x-leitão aí para mim. Aí ela virou, sai um x-leitão aí, gritou bem no meu ouvido. Isso me lembrou as antigas cerimônias, né, de batizado, das travestis, das dreg, que gritava o nome, batia na cabeça, fazia aquela brincadeira toda para batizar a sua filha. Então eu considero a Esther como minha mãe, porque na hora que ela gritou, sai um x-leitão, esse nome que foi na minha cabeça de ser esse nome. Tuás minha mãe, drag, daí vem meu nome de então. então o nome já vem com uma graça. Eu não poderia fazer outra coisa, poderia, poderia sem fazer até fácil, mas eu me divirto fazendo graça, porque é aí que está o meu lugar. Nos palhaços trovadores eu aprendi uma coisa muito legal, que agora eu falando quanto Adriano neste corpo, eu aprendi que o ator Adriano Desenvolvi uma técnica, porque palhaçaria ela é técnica, ela é um estudo, ela é exercício, ela não é só chegar e fazer da cabeça. Até o chegar para fazer da cabeça precisa de técnica, precisa de ensaio, precisa de treino, precisa de responsabilidade. Então, nos Palhaços trovadores, a gente desenvolvia técnicas, fazia, é, fazia técnicas para desenvolver o palhaço. Quando, ela, quando essa personagem vinha, essa personazinha, tomava conta, de todo o ritual do corpo, de colocar o nariz, de sair a voz, de dizer o seu nome, o estudo da maquiagem, a composição do figurino e seu estado social perante o público. Ora, anos mais tarde, quando eu estava desenvolvendo esta persona drag, foi exatamente isso que eu pensei. Eu vou usar os elementos que eu aprendi lá na palhaçaria para compor a minha drag. E aí eu fiz o estudo de onde está o corpo dessa drag, onde está a voz, a maquiagem, a composição de figurino e o estado social que a China então comp vai compor. Por que, que eu falei agora de personagem e persona? Etimologicamente significa a mesma coisa. Né? Sem se buscar na origem da palavra, a palavra significa a mesma coisa. Mas talvez porque persona tem uma coisa de outra a língua, tem um peso psicológico maior para a gente, né? E aí, eu dizia que Tirleitão não era personagem, Tirleitão era uma persona. Chileitão era um momento que eu me deleitava enquanto Adriano. Interessante que, quando a gente volta para trás, né, no meu estudo de palhaçaria, lá nos palhaços a gente fazia, como eu falei para vocês, desenvolvia o Adriano, o palhaço, e este palhaço é que interpretava os personagens. Havia um triângulo. E essa tríade de que tem o ator, o palhaço e a personagem, é que a gente colocou... Eu coloco o palhaço enquanto persona. Então, o Adriano tem uma persona palhaço e esse, essa persona palhaço desenvolve os personagens. Por isso que eu diferencio também. Quando chegou na drag, eu também faço essas diferenças. O um Adriano tem a Chileitão e a Chileitão pode ser o que ela quiser. Se ela quiser vir hoje de, de, de, de uma personagem gari, de uma personagem rica, de uma personagem fazendeira, de uma pessoa... O que quiser na cabeça uma médica, uma cantora... A Chileitão pode ser o que ela quiser. O que botar na cabeça dela, ela quiser ser, ela vai ser. Porque ela é uma persona. Ela está no lugar que está mais superior ao estado de avião. Quando eu fazia palhaços, palhaços, né? eu aprendi na palhaçaria tradicional, que não foi a de circo, eu aprendi na palhaçaria que cada um desenvolve um palhaço. Você não tem mais de um palhaço. Mas eu senti uma inquietação em mim, que de vez em quando eu queria ser um palhaço jovem, de vez em quando eu queria ser um palhaço velho, de vez em quando eu queria ser uma palhaça... Então essa confusão ficava na minha cabeça, até que veio um rapaz, agora já não está mais tão rapaz, deve estar tá um senhor, um jovem senhor. Luiz Igreja veio para Belém, de uma oficina de palhaçaria, eu tive a oportunidade de fazer essa oficina, e ele me explicou uma coisa muito legal. O palhaço ele é um estado de ser. Então quando é um estado de ser, o palhaço ele pode, ele pode, tem que atingir o seu máximo quando você se liberta de si, e coloca tudo que tem dentro de você naquele lugar que é o palhaço. Então, no estado de ser, é o estado de perceber as coisas, é o estado de olhar o espaço e dizer, aqui eu posso interagir. É o estado de olhar o público, e na hora que o público diz uma coisa, eu tenho uma resposta para dar em cima. Para eu chegar a esse estado de ser, eu preciso treinar muito, exercitar bastante, improvisar bastante, ir para a rua, encarar as pessoas, encarar o público, fazer atividade para poder desenvolver esse estado de ser palhaço. Eu estou falando muito de palhaço, mas por isso constitui a chileitão. Porque quando eu, quando eu vejo hoje a chileitão, o Adriano faz a mesma coisa. O Adriano sai de um estado e deixa aqui esse estado, chileitão. Xileitão, toma conta. Então tem uma voz que é diferente, tem uma mão que é diferente, tem uma perna que é diferente. Ninguém está vendo, mas está tudo contraído aqui atrás na minha costa, porque o Adriano não anda assim, mas a chileitão está aqui. O dedinho do pé está todo torto com câmera de tanto que eu estou fazendo pressão, porque a chileitão anda assim. Então, existe um estado de estar chileitão, de ser chileitão. Ninguém vai conseguir fazer chileitão. Ninguém. Porque chileitão é de Adriano, é o alter ego de Adriano, porque ninguém nunca vai conseguir ser Adriano. Por mais que a gente tente, por mais que a gente vá atrás, não tem como. Chileitão, ela é do Adriano, é um estado do Adriano. Nesse estado social, e aí sim é importante destacar isso que é um Estado social. É um Estado que tem corpo, é um Estado que tem alma, é um Estado que tem uma, uma, um posicionamento político na sociedade. Eu trouxe aqui pra gente um texto, um trechinho só, deste livro do meu amigo Rodrigo Roblenio, que ele é palhaço, palhaço brasileiro. O livro não tá de cabeça para baixo, essa é coisa de palhaço, tá, gente? É a capa que é assim mesmo. Ele diz bem assim, o que chamamos de corpo no palhaço, para mim, é a figura. O que para nós se chama de alma para o palhaço, eu chamo de estado. O que chamamos de vida no trabalho de palhaço, eu chamo de jogo. Se a gente tirar a palavra palhaço e colocar drag, é a mesma coisa. Porque é esse corpo de drag que faz a figura, é esta alma que... É esta alma que vai ser o estado de estar drag, o estado de fazer a drag. É quando eu saio do meu momento, quando eu coloco a maquiagem, quando eu coloco a peruca ou não, quando eu tiro a maquiagem, quando eu tiro toda essa, figu essa, essa figura grotesca feminina que está no meu corpo, eu posso fazer essa palhaçaria, essa graça, essa, essa drag. Quando eu entendo que eu não preciso de subterfúgios, eu posso entrar no estado de x-leitão sem precisar de nenhum elemento de figurina ou maquiagem ao cenário, porque é um estado estar lá dentro. Quando a gente consegue despertar isso, ele vem, ele flui, ele vai em frente. É, é, é, é... Na palhaçaria, a gente utiliza o nariz para marcar a chegada do palhaço. Você treina corpo, corpo, corpo, até o momento que você coloca o nariz, quando você coloca o nariz, é, aquele... é um ritual para isso que você coloca o nariz. Quando você coloca o nariz, você, está no... você atinge o estado de palhaço. Mas teve um dia que eu esqueci o nariz de E aquele elástico que prende aqui, que era meu estado de estar, não tinha. E foi quando eu percebi que eu nem precisava de elástico nenhum. O estado estava em mim. o estado era eu mesmo. Por isso que no começo eu falo que da... não há dissociação entre Adriano, o o estado personagem, está tudo muito misturado. O estado está em mim. E aí, eu percebi que, mesmo sem o nariz, eu poderia estar no estado, na persona do palhaço. O coxineitão é a mesma coisa. Porque quando vai para o estado né, de percepção das coisas, o, o estado é o mesmo. O estado de eu estar na palhaçaria é o estado de eu estar na drag queen, É o mesmo. A forma de se manifestar é que é diferente. O braço do geninho, a mão do geninho, é diferente do braço da mão da Xileitão maquiagem é diferente, a maneira de se comportar é diferente, mas o estado é o mesmo. O estado do exagero, o estado de perceber o mundo exagerado. Não que toda drag precisa ser exagerada. Né? Existem, como é o seu estado de arte, você determina como é o seu, a sua figura social. Então, quando você faz essa, essa, essa, essa percepção de que você sai daqui e transcende, nesse estado eu posso fazer o que eu quiser. Do palhaço a drag, ou outro personagem, ou outra coisa, porque eu estou no estado, eu estou na persona, então, eu estou naquele momento. Cada um tem seu trejeito, cada um tem suas coisas, cada um tem o seu espaço dentro da persona. O grupo propicia, né? esse coletivo Notições, ele propiciou para mim um momento de máximo de experimentação. Eu já vi experimentado estar na rua, né? E para espaços públicos. Eu frequentava o bar do Oito quando tinha então. Eu frequentava o Carnaval de Vigia, que foi um grande, uma grande escola para mim, foi o Carnaval de Vigia, que eu não queria parar. Aí eu tive o drama porque eu criava sketches, criava cena, preparava material, ia lá, experimentava, jogava, eu fazia o mesmo jogo que eu fazia com a palhaçaria de ir para a rua experimentar, jogar o olho na, no, no, no espectador, a pessoa que estava passando, olhava, a pessoa trocou, olha, deu um sorriso, ali eu tenho cena, ali eu tenho jogo. E se a pessoa olhava, virava a cara, eu não ia, principalmente nesse formato, por causa da pessoa da homofobia. Então não vai atrás, palhaçosa é a mesma coisa, olhou, não tem jogo, não vai, olhou, tem jogo, vai, investe E aí tem que improvisar. A mulher do rapaz falava uma coisa, aí eu já tinha que ter uma resposta para ela, e nisso eu consegui esse palavrório, esse repertório de piadas prontas que eu tenho guardado aqui nas minhas bolsas virtuais e quando a hora que eu preciso eu puxo um jogo, né? Esse jogar tá tudo, é composição, como eu falo para vocês, é repertório. Eu tenho que ir lá pra rua, experimentar o público virtualmente, experimentar a câmera, comentar, olhar, discutir, debater, porque tudo isso é debate, entendeu? Esse ano eu completo 10 anos de drag, 10 anos de batalha, 10 anos de estudo, 10 anos de, de, de batalha na rua, batalha em casa, tendo apoio de minha mãe, tendo apoio de minha família, tenho apoio de meu namorado, tenho apoio de muita gente, ao mesmo tempo batalhando muito. A gente em 10 anos construiu muita coisa e em 10 anos a gente ainda tenta, se lançar como com coisa nova, aprender, a lançar coisa nova para o público. Esse, agora, com esses dez anos, eu vou comemorar minha carreira me lançando numa nova perspectiva. Falando pela primeira vez em público aqui, vou lançar minha carreira de cantora. Porque eu, como chilecão, posso fazer o que eu quiser. <risos>